Olá, eu sou Tiago Thiago Santos, estou à frente da Diretoria de Desenvolvimento e Relações Institucionais do IEF Sul de Minas. Estou aqui para falar do Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI, que é uma ferramenta estratégica de planejamento e gestão do IEF Sul de Minas. No PDI, definimos a missão, os valores e a visão da instituição além dos objetivos estratégicos, as metas e indicadores para os próximos cinco anos. Esse plano ele deve ser resultado do trabalho de gestores, servidores, alunos e comunidade, e sua construção conjunta e democrática engloba desde a avaliação da situação atual do Instituto até a constituição de diretrizes para promover o desenvolvimento acadêmico, organizacional e físico do IEF Sul de Minas. Para o levantamento das informações, será utilizada a matriz SWOT, que é uma ferramenta de gestão utilizada para análise de cenários e diagnóstico da instituição, que irá auxiliar na construção dos objetivos, metas e indicadores do PDI 2024-2028. No levantamento da SWOT, será feito a análise da área interna da instituição, ou seja, o que se pode controlar e sobre o qual o IEF Sul de Minas tem responsabilidade direta. Dois itens deverão ser preenchidos. Forças, que são as características da instituição, que representam uma vantagem sobre outras instituições que prestam o mesmo serviço, fraquezas, que são os elementos que podem desfavorecer a instituição em relação a outras instituições que prestam o mesmo serviço. Na sequência, a SWOT levanta informações do ambiente externo, ou seja, os fatores que estão fora do controle da instituição, que são as oportunidades e as ameaças, sendo que Oportunidades são cenários favoráveis, definidos por influências externas e podem ser aproveitados pelo IEF de Minas. Ameaças, que são todas as conjunturas externas que podem criar um ambiente desfavorável para a instituição, que fogem ao nosso controle. Os dados serão coletados por meio do formulário Google, o qual possibilitará a realização da tabulação e, com base nessa coleta, será possível realizar um planejamento para superar fraquezas e ameaças, explorando o potencial das forças e oportunidades. Para mais informações, acesse a página do PDI 2024-2028 no portal institucional ou aponte a câmera do celular para este QR Code, para saber mais sobre a construção do documento. Participe do PDI e assim colabore para a construção do futuro do IEF Sul de Minas.